E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos continuar resolvendo a nossa integral de superfície e ainda falta resolver essa integral dupla aqui de dr dθ. E também podemos colocar os limites de integrações dessas duas integrais. Se subirmos aqui, vamos ver que o θ varia de 0 até 2π e o r de 0 até 1 e eu posso colocar isso nas integrais. Aqui, a integral em relação a r vai ser de zero até 1 e a integral em relação a θ vai ser de zero até 2π. E, para continuar integrando, nós integramos essa parte aqui de dentro primeiro em relação a r. E, com isso, eu repito, a raiz quadrada de 2 que multiplica a integral de zero a 2π, e eu posso colocar o dθ aqui também, e para ficar mais fácil de realizar essa integração, nós podemos reescrever essa parte aplicando a distributiva. E aí, vamos ficar com r menos r² vezes o cosseno de θ. E, integrando isso, nós vamos considerar o cosseno como uma constante e, por causa disso, integramos somente o r². Então, a integral de r vai ser r² sobre 2 menos a integral de r vezes Vezes o cosseno de teta, que é menos r sobre 3, vezes o cosseno de teta, e nós avaliamos isso de 0 até 1. E aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós pegamos esse 1 e substituímos no lugar do r, e aí vamos ficar com 1 sobre 2, que é a mesma coisa que meio, menos 1 sobre 3, que vai dar 1 terço vezes o cosseno de teta, extraímos isso substituindo esse zero aqui no lugar do r. Mas se fizermos isso, aqui vai dar zero e aqui também. Portanto, vamos ficar somente com essa parte. Ou seja, se avaliarmos essa integral de zero até 1, vamos ficar com 1 meio menos 1 terço vezes o cosseno de θ. E aí podemos reescrever a expressão como a raiz quadrada de 2 que multiplica a integral de zero até 2π de de 1 sobre 2 menos 1 terço vezes o cosseno de teta dθ. Bem, o que devemos fazer aqui é repetir essa raiz quadrada de 2, e aí vamos ficar com a raiz quadrada de 2, que multiplica a integral disso aqui. E a integral de meio é a mesma coisa que meio vezes θ. E a integral desse produto, nós vamos considerar 1 terço como constante e, com isso, vamos ficar com menos 1 terço, que multiplica a integral do cosseno, que nesse caso é o seno, e avaliamos isso de 0 até 2π. E agora é só substituir, né por isso, vamos ficar com a raiz quadrada de 2, que multiplica isso aqui avaliado de 0 a 2π, ou seja, pegamos esse 2π e substituímos no lugar do θ pelo resultado que vai dar quando colocamos esse 0 no lugar do θ. E fazendo isso, se substituirmos 2π no lugar do θ, vamos ficar com π. Isso porque meio vezes 2π nós vamos cancelar esse 2 com esse aqui. Aqui. E o seno de 2π é zero, por isso essa parte vai zerar. E subtraímos isso pelo resultado que vai dar quando substituímos o zero no lugar do θ. Mas, se colocarmos o zero aqui, essa parte vai zerar, e o seno de zero é igual a zero, portanto essa parte também vai zerar. Ou seja, tudo isso vai ser zero, e com isso vamos ficar somente com π. E raiz quadrada de 2 vezes π. É é igual a raiz quadrada de 2 vezes pi, né? Portanto, se voltarmos lá no início da nossa questão, nós temos que isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 vezes pi. Ou seja, se somarmos a integral de cada uma dessas superfícies, o resultado vai ser a integral dessa aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.